O CSGO atualizou, uma nova caixa foi lançada e várias novas skins foram lançadas. Skins bonitas, pelo menos, né? na minha opinião... É, o que eu sei é que quem gostar, como é gostar. Importante dizer também que uma nova AWP Dragon Lore foi lançada agora de maneira oficial. No caso, a AWP... Doodle lore. Tem mais coisa, rapaziada. Tem cápsulas de adesivo, tem música nova, enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Finalmente, o CSGO autorizou, né? Finalmente uma atualização decente. Chega de correção de bug no Mapronubs. Já deu, já? já deu. Rapaziada. Eu caixa, deixa eu fazer algo aqui, que eu já deveria ter feito semana passada, mas eu tava de mudança e não consegui que no caso é enviar essa faquinha ursos para alguém que utiliza o cupom matilha lá no csgo.net. Maicon Franco fé que o sonho de uma faquinha vai se realizar e é o cupom matilha neles. Olha o tempo que esse cara está nos apoiando, rapaziada meu Deus do céu, sempre usando os cupons, ó, eu vou descendo, eu vou descendo, eu vou descendo Enviar aqui a ursos ele. Vou confirmar no celular. Acabou de acabar a bateria, depois eu confirmo. Mas até o vídeo ter sido postado, mas o frango já vai ter recebido essa faquinha. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Mas depostou, põe o pomatilha, ganha 40% de bônus, manda para mim no Insta com o seu trade link. E do nada, pode aparecer o cachorrão enviando uma faquinha, fechou? Vamos pro update, que é isso que importa. Case, capsule, kit... Oh my, caixa nova, cápsula nova, cápsula de adesivos, kit de música, antes de eu mostrar as 17 skins lançadas nessa caixa, eu quero falar que os itens raros não são facas, são luvas, e são luvas que foram lançadas na cliente case, eu não entendi, tá ligado? Pegaram as luvas de uma caixa que foi lançada em 2018 e colocaram pra dropar nessa caixa lançado agora em 2023. Isso pra mim não faz muito sentido. Enfim, pra quem quiser saber aí quais são essas luvas, Driver Globes, King Snake, Imperial Blade, Overtake, Racing Green, Faixas Cobalt Schools, Overprint, Arboreal, Duct Tape, Case Hardened, Emerald. Enfim, um monte de luva aqui que todo mundo já conhece. A mais interessante é a Vice, né? Que Factory New com um pattern bom pode passar aí de 40 mil dólares. É o item mais caro possível para você dropar nessa nova caixa. Mas essas skins já são conhecidas, rapaziada. Vamos falar das skins novas, que não minha opinião tem muito skin legal, eu realmente gostei dessa caixa, achei a caixa muito boa Começando por aquela que na minha opinião será a mais cobiçada, a M4A4 Temu Kao. É uma skin que lembra muito a que Akihabara Sept, a AUG Akihabara Sept inclusive é a Algi mais cara do jogo Na minha opinião, essa M4A4 aqui vai dar o que falar, vai ter uma demanda alta Afinal, ela agrada muito aquele público, que é um público grande no CS, que são os fãs dessa cultura japonesa Então assim... Haki! Não, tá na porrada. Tô botando muita fé na a 44 mas é necessário tomar cuidado, tanto quem dropou, tanto quem quer uma. Isso é assunto pra outro vídeo, que inclusive já sai amanhã. Ah, Descansar, né? Que o cara não é de ferro. A outra skin de raridade oculta dessa caixa é a K47 Headshot. É. Assim, bonita, interessante, é legal Mas na minha opinião, a M4 a 4 dá de 10 a 0 Nela, porém, vale a observação É uma skin holográfica Não completamente holográfica Apenas os detalhes por trás da fonte isso é insano, mano Isso é muito insano, vou ver se dentro do jogo O efeito holográfico funciona bem Ou se é bugado, igual a Mac 10 Discotech. Se o efeito holográfico só funciona quando você Inspeciona a skin, e não quando você simplesmente Está com ela na mão, andando pelo mapa, enfim Vamos checar isso já já? Melhor, vamos checar isso agora Rapaziada, sim, o efeito é bugado, então ó, eu me mexo e nada muda na skin porém quando eu inspeciono, aí sim muda, e quando eu inspeciono ela fica bem legal né, mas o correto seria a cor ser alterada, só de eu simplesmente me mexer, né, o que não acontece, triste Itens de raridade rosa p 2000 Wicked Seek, bonita gostei, nota 6,5 É só isso! 1.45 Wild Child, essa daqui amassou assim Essa daqui não tem como achar defeito Talvez a ump mais bonita do CSGO De verdade, nota 10 Não tem nem o que falar E a AWP Dudolor, que é sim Uma variação da Dragon Lore Três fatos nos levam a chegar nessa conclusão Ela tem o efeito xadrez que encontramos Também na Dragon Lore, tanto no scope Quanto ali no cano, porém aqui é um xadrez Com quadrados menores Ela tem um dragão, e o dragão segue a mesma Linha da Dragon Lore, ele gosta de uma espécie de Fogo pela boca, o corpo é um Retângulo reto que se estende, enfim E tudo isso aplicado numa alta, né, Com o nome Lore, é a Dudolor. De qualquer maneira, eu gostei muito dessa skin, gostei de verdade, eu acho que, assim, a M4A4 lá de Otaku, a UMP e essa WP são skins que a Valve acertou na escolha, de verdade, gostei muito. Além disso temos a P90, New Neo Queen, MAC-10, Sakaku, outra skin aí, ó, pros otaku de plantão. Ah, que nojo! R8 Revolver, Banana Cannon, M4A1S, Enforcer S, Block 18, Umbra Rabbit, block que, na minha opinião, também, mano, chegou amassando, cara, gostei. Gostei muito ali do coelhinho, enfim, enfim, da ilustração de fundo, achei sensacional, cara. Skin perfeito. TEC9, Rebel, Scar 20 Fragments, MP5 Liquidation. P250 Rebuild MAG 10 Insônia. MP9, Feather Rage E SG553, CyberForce. A caixa tá muito boa, mano. Revolution Case tá sensacional. Tá muito cara, né? A mais barata nesse momento: R$ $95 ó Subiu agora para 98 Quase mil pessoas. Já pagaram cerca de R$ $150 R$36,00 nessa caixa, isso é loucura rapaziada, Eu tenho a calma, pé no chão Além disso, a Volvo também lançou aqui uma cápsula de adesivos Eu quero dar destaque a esse adesivo aqui Nesse exato momento você está olhando e pensando... Dog, esse adesivo já foi lançado, ele já existe eu digo que sim esse adesivo ele foi lançado já outras duas vezes, porém em outros dois formatos, então é a terceira versão desse mesmo adesivo. Temos o Runtime, que foi o primeiro a ser lançado, e o Diamond Infinite, lançado pouco tempo depois, e agora o Triângulo Infinito. Eu, particularmente, gosto muito desses adesivos, gosto muito mesmo principalmente pra colar numa beat strings, tá maluco. Os outros, quando foram lançados, começaram ali com preço em 40, caiu pra 30 e pouco e agora giram em torno de 65 né, isso pelo menos o Diamond porém, com o Runtime foi parecido, ele começou em 40, caiu depois ali pra menos de 25 e agora tá em 70, mais de 70 na é verdade será que a história se repete com esse daqui? não sei, a demanda é alta e na minha opinião, é o adesivo mais bonito da cápsula esse daqui é engraçadinho, né, mas nada demais, esse é muito interessante muito interessante mesmo, Snowfall um adesivo glitter, esse aqui tá maluco em algum momento eu vou pensar, ou alguém vai pensar em algum craft genial com esse adesivo aqui de resto, é tudo adesivo mal ou menos, tá ligado assim, adesivos legais, interessantes mas, sei lá não vejo uma super valorização por exemplo Além disso, um kit de música novo Vou mostrar aqui pra vocês Então, para Val Brincadeira, rapaziada O áudio original é esse daqui ah. Benzo Curry Ultimate Eu nunca liguei pra isso, tá ligado? Só uma curiosidade que eu sei que alguém vai perguntar O que muda de um kit de música normal e um stat track? O stat -track contabiliza quantas vezes você foi MVP em rounds no competitivo. É só isso. Essa foi a atualização, rapaziada. Uma atualização pequena, mas interessante. Principalmente para nós que gostamos aí do mundo das skins. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então, por favor, se inscreva. Meu sonho é bater um milhão de inscritos. Falta pouco, tamo quase lá. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, me ajude a conseguir um inscrito. Manda esse canal para alguém. E tamo junto, mano. e eu, eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal com o jogo 337. Falou!